Acredite ou não, a Valve está trabalhando para copiar as skins do Valorant Mas fiquem tranquilos, não haverá skin mágica, skin de dragão que se movimenta Nada disso O objetivo da Valve é trabalhar na possibilidade de personalizarmos as animações de algumas armas e, Inclusive tem uma animação que já vazou e eu particularmente achei sensacional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 Mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Rapaziada O ano ainda irá acabar, o Natal já acabou Mesmo assim, o cupom ROHOL ainda funciona na Dash Então, até dia 31 Esse cupom ainda estará funcionando na Dash E, a cada 30 reais gastos com o cupom ROHOL Você ganha uma entrada para um sorteio de 50 skins Esse sorteio acaba dia 5 Então, assim, use o cupom ROHOL Eu não vou nem falar Pesquisem e verão que eu tô certo A Dash é o site mais barato para comprar skins de CSGO no Brasil Então, quer alguma skin? Seja inteligente Compra na Dash Usa o cupom rovô, E usando o cupom, automaticamente você já participa desse sorteio de 50 skins O único outro requisito necessário é seguir a Dash Skins lá no Instagram Pra quem não sabe, foi descoberto que a Valve está trabalhando em animações personalizadas de carregamento de armas E esse sistema seria muito semelhante ao que hoje é utilizado no Valorant Onde cada skin possui uma forma diferente de ser recarregada Eu acho que vocês sabem, hoje no CSGO, uma skin altera apenas a ilustração da arma É um desenho, nada mais A forma que eu recarrego a minha AWP Dragon Lore É exatamente a forma que você recarrega a sua alma Seja ela umas imóveis, matérias ou até uma WP padrão E o que a Valve está trabalhando é em criar novas skins onde Além de uma pintura diferente, as animações dessa arma também serão uma novidade E quem revelou isso para nós foi o Aquarius Um insider extremamente famoso e respeitado na comunidade de CSGO Ele revelou que em junho de 2018, quando a Valve adicionou o novo panorama Oi ao CSGO Uma nova animação para recarregar a CZ foi adicionada Porém, em pouco tempo foi removida do jogo E inclusive há um registro real dessa animação Onde o personagem consegue jogar o pente para o alto Antes de enfiá-lo de volta na arma É importante lembrar, rapaziada, que também em 2018 Porém, em agosto, uma grande atualização Da Valve trouxe uma nova animação Para Desert Eagle, uma nova animação de inspeção E essa mesma atualização da animação da Desert Eagle, rapaziada, trouxe também ao jogo A Horizon Case, que trouxe quatro Novas facas, Talon, Estileto Navadia e Ursus Essas quatro facas vieram com um diferencial Duas animações diferentes de inspeção Para cada, e a Ursus com uma outra animação Também para saque. Um ano depois Em 2019, CS20 Case que trouxe a Classic Knife Uma faca que além de ter duas animações de inspeção Também possui uma animação involuntária Que o boneco faz do nada Sem você apertar nenhum botão E pouco tempo depois A operação tem fragmentada Outras quatro novas facas ao jogo Skeleton, Nomad, Survival e Paracord Essas com duas animações diferentes Tanto para saque Quanto para inspeção Ou seja Já faz um tempo que a Valve vem investindo aí Nessas variações de animações Que já existiam sim Para Butterfly, por exemplo Para Falcon Mas que nunca foi uma regra Nunca foi um padrão no CSGO É só tomar como base As facas mais antigas Caramba, time 9, baioneta, flip, guts, essas facas possuem uma animação de saque e uma animação para inspecionar. E lançando skins para as armas com animações exclusivas, bem, é a melhor maneira da Valve monetizar isso e ganhar milhares e milhares de dólares, assim como o A Riot faz no Valorante. Mas como seriam essas novas animações? Eu vou mostrar para vocês um vídeo de 2020, um vídeo que, na época, inclusive, eu mostrei aqui no canal, mas é um vídeo que eu ainda acho muito atual e eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês ainda não viram. Basicamente, um canal gringo chamado No Click que animou todo. Todas as armas do CSGO eu já vi esse vídeo, mas fazem dois anos Algumas eu acho que eu... Mano, se pá nem lembro mais Mas vejam só Olha essa ideia que ele deu Pra USP, mano A forma que você saca ela E ele vai mostrar também a maneira de recarregar Nossa, isso foi sensacional Isso ficou sensacional o P2000, a padrão que temos hoje no jogo É exatamente assim Recarrega E a ideia dele Tome, tome, tome. Tem aqui, ó. Tome aqui, ó. ó. Tome, na verdade. Tome, tome. essas animações para recarregar, eu acho que ele mandou muito, cara. Juro, juro. Ó, a P250 que temos hoje no CSGO. Padrãozinha, bonitinha. Gosto muito, inclusive. A ideia dele. A animação do que segue um padrão, né? Muito semelhante ou igual a da USP da P2000. Mas a animação para recarregar, ele manda muito, cara. Vamos ver a Glock dele. Hum, papai. Nossa senhora. Desert Eagle. Ah, esse saque. Nossa senhora. Esse saque é brincadeira, velho. Essa animação é legal também. Bem legal. De inspeção. E para recarregar não preciso falar nada. Ó, a casinha. A atual. Aqui temos. Aqui piramos. Nossa, a dela tá insana demais, cara. É, ele manda muito. Ele manda muito, muito, muito mesmo, cara. M4. Vocês estão jogando de M4A4 ou m 4 s Não interessa pra você, palhar. Eu, de verdade, não me achei ainda, não me decidi, tá ligado? fico, fico mudando todos os dias, praticamente. Legal, eu gostei também. Bem bacana, bem bacana. E M4 a m 4 a s aí, ó. A do CSGO um viewmodo é meio esquisito tá ligado eu acho um Viewmodel meio meio esquisito mas o conceito da animação para recarregar eu acho sensacional sensacional Alpezinha, pra para quem vai ficar na dúvida aí ó tome alto hein alto muito alto por sinal Diferente, diferente É que eu mais gostei, Glock Dispara da Glock, dispara da Glock Muito, muito top Guys, minha opinião, eu acho sensacional Além de ser opcional, se você não quer ou não tem dinheiro, não compra Se você gosta, quer e tem dinheiro, compra Você entendeu, velho? Compra Não mudando o espírito do jogo, não colocando nada mágico Não colocando algo que não exista ou que não seja semelhante a algo da vida real Mano, tá safe Tá <risos> Não perde o espírito do CS Mas e você? O que você acha? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião E é isso aí, manos, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Se inscreva no canal, tamo junto, valeu Eu, Rinha, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal do Ativum337 Falou!